Bicuda atômica Um pouco atrasado, mas cheguei, né? Cadê o cara? Ah, sai da frente, obeso Ai, ai, brincadeira, mano Toma <risos> Toma Toma uh -huh. X1 lá ganhou Quase morri Volta aqui, meu irmão. Você acha que você pode escapar de mim? Ela né? quer desafiar de Kori? Mas mete bala dele. De. Pra quem, meu irmão? No Coquito! Se você estiver ouvindo um som de música no fundo, é... Eu tô ouvindo. Ah, um. Ah, não! O outro foi também, hahaha Ih, tá aqui esse maluco Eu sou um pequeno oh. O oh. gnomo gigante É CaptainWise <risos> Hehehehehehe oh, Ó, se inscreve aí, deixa um like, meu irmão